Há muitas Lisboas na cidade de Lisboa. Há a Lisboa visível, que os turistas procuram e de que todos desfrutamos. E depois há uma Lisboa invisível, muitas Lisboas invisíveis, feitas de histórias, de memórias e de documentos. Quem anda aqui na Rua da Madalena ou na Rua da Conceição vê os prédios que existem. Mas quem pesquisou e conhece vê também com o olhar da imaginação a Rua Nova dos Ferros, onde foi a primeira tipografia do nosso primeiro jornal, a Gazeta de Lisboa, o Pátio das Comédias, onde António José da Silva, o judeu, viu as primeiras peças de teatro quando tinha a mãe presa nos estados da Inquisição, um pouco longe, ali no Rossio. vê ali atrás a Al árabe, ou aqui por baixo a Felicitas e o dos Romanos. É para ajudar a difundir, a partilhar, a enriquecer a nossa Lisboa de todas essas Lisboas, que o livro propõe hoje Dia Internacional dos Museus a criação de um novo tipo de museu para a nossa cidade chamamos-lhe o Museu Narrativo de Lisboa Apresentamos hoje a proposta na Câmara Municipal de Lisboa e ela será em breve deliberada, discutida e esperamos aprovada também com a vossa ajuda através de convênios e protocolos com instituições de ensino superior, com associações de memória histórica, com outros organismos da sociedade civil podemos fazer a rememoração histórica desta cidade, dramatizações rigorosas com o apoio de grupos de teatro, podemos preservar a memória histórica de quem nesta cidade ainda vive e tem histórias para contar que estão prestes a perder-se e podemos, com apoio da tecnologia, com códigos QR, com óculos de realidade aumentada, ter acesso a sites que tenham ainda mais informação sobre a nossa cidade, assim promovendo também a qualificação dos guias turísticos na nossa cidade e ajudando a difundir por todos os interessados o conhecimento sobre a nossa bem amada e fantástica Cidade de Lisboa.